Do mundo steel frame, tudo bem Cheguei, tinha colocado a missão pra eles Vamos terminar de chapéu todo o forro E eles conseguiram Olha que forros lindos E o que a gente tá fazendo agora, que é a nossa missão Acabamento, então eu tô aqui agora Com a Lu, olha só a nossa famosa Lu E a equipe de produção gravando pra vocês Olha que maravilha Vai ficar maravilhoso, né? Vocês tem alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma E o que a Lu tá fazendo? E o Almir também Que eu vou mostrar pra vocês Então ó, o Almir tá no banheiro a gente tá calafetando as juntas, não é isso, Amir. Isso. Antes de botar a fita. Isso, antes de colocar a fita tem que fazer o um preenchimento das juntas, né? Se tiver muito aberto, lugar que errado, tá vendo? lugar que errado também. E a gente faz isso com gesso cola? Isso. Pega com gesso cola. Beleza. Então, a galera, antes de vocês saírem colando fita em Deixar essas frestas, pegar as juntinhas, os furos, tá? Que aconteceram. Não tem problema aqui, ó. Nivelar esses desníveis com gesso cola, tá? E por que que a é gesso cola, Mir Não é o gesso normal? Porque é um gesso de resistência, né? Ficou a dica pra vocês. Vamos agora dar um acabamento da nossa casa. Então, curtiu a nossa casa, curtiu como é que tá ficando. Viu que a gente já tá no acabamento. Olha que felicidade! Você acompanhou essa casa inteirinha. O próximo passo é só pintar e entrar. Pff, vamos morar nela. <risos> Curta, se inscreva, deixa comentário. Se você tem problema com acabamento, deixa um comentário aqui embaixo que eu mostro pro Almir e Almir te mostra, porque ele é especialista dos acabamentos de geral. Aguardo vocês. Tchau, tchau!